Nós estamos com o Alberto Massanori, que é presidente da Trentes, um dos membros do grupo Tide. Alberto, recentemente o grupo adquiriu uma fábrica no Paraná, né? um grupo chinês adquiriu uma fábrica eh, no Paraná. Como é que foi essa aquisição? Sim, a, a Tide é um grupo chinês que, com investimento na Europa, Estados Unidos e agora no Brasil, onde adquirimos a, o controle da Trentes, uhum. uma, uma fábrica de formulação em campo largo no Paraná. Uma fábrica super moderna, onde hoje estamos formulando produtos para nós, para prentes e também para terceiros. O que, que isso deve agregar ao mercado brasileiro? Olha, prentes uh, vem reforçar né, a produção local de formulação no Brasil, porque nós temos visto, observado e acompanhado né, que. A maioria dos produtos já vem formulados da China ou Índia ou outros países fornecedores do, do Brasil. Né? E a nossa missão aqui no país é fortalecer a produção local. Que produtos vão ser produzidos inicialmente? Nós temos uma capacidade de formulação de glifosato, 2,4-D, 2,4-D mais piclorã, né? e uma linha de fungicidas também. O que, que a gente pode ressaltar em termos de políticas de preços? Né? O que está que vindo da China para cá? Olha, o... na verdade, o Brasil, mais de 80% dos insumos são importados da China. Né? E parte vem da, da Índia também, mas ainda hoje a China domina o mercado. Deve baratear um pouco com a fábrica agora no Brasil? Na verdade, é o seguinte, a... o que a gente tem acompanhado na China é que o governo chinês tem controlado muito a questão ambiental. Né? Muitas fábricas foram fechadas ou transferidas para uma área fora da cidade. Né? E com isso, a gente tem acompanhado e terminou agora a feira de Xangai, em março agora, início de março. E onde todos que estiveram lá observam um aumento importante nos insumos. O que dá para se destacar de projeção de mercado esse ano? Bom, a gente tem acompanhado aqui no Brasil também que a produção de soja, milho está indo muito bem, o clima tem ajudado né? e devemos bater o recorde de produção de soja esse ano e isso vem fortalecer uh, o país como um país dependente da agricultura. né? O PIB brasileiro é sustentado pela agricultura, então isso é muito importante para o nosso segmento. Obrigada, Alberto. Okay, obrigado. Eu sou Elisa Malicheski da Expo Direto Cotrijal para o portal Agrolink.